Agora eu sou sonâmbulo. Qual é quem é o bando aqui? Escolhe um aí pra é, mim. um bambom. É, fala aí. Tem 20 segundos. Vou é mostrar o pau na live. Bambom. Não! Não! <risos>